Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E nessa noite, no nosso podcast, a gente trouxe ela divíssima, lindíssima, produzidíssima, galáctica, Keren Canedo. Já vou trazer logo, porque senão a gente fica fofocando aqui, não. quase perdemos uma hora. Seja bem-vinda, lindona. Olá, minha querida, que bom estar aqui com você. Nossa, eu te acompanhava, eu sempre te admirei, eu falei que honra estar aqui no seu canal, ah, né? É. Que, que energia mais gostosa e a gente estava ali conversando, a gente já viu que a gente tem algumas coisas em comum, né? Já demos risada, quase perdemos a hora, mas é assim é gostoso, né? Saber que a gente tem bastante coisa em comum, estamos, nos reencontramos Reencontrando por afinidade energética, né? Então, somos todos família. Com certeza. Cada vez mais eu vejo que parece que está reunindo a galera das naves toda agora. Estão aqui. Tá. aqui <risos> Para um Verdade. grande evento aí que eu creio que vai acontecer em breve, né? Então, são Você muitas. Pode... E quando eu encontro, assim, com vocês, eu falo, gente, mas... Parece que eu conheço há trocentos anos, não é de agora, não. Ah, mas nos conhecemos, né? Não é? Com certeza, que gostoso, que legal. Eu também é. te acompanho, eu vejo você no teu canal, nos podcasts. Eu falei, não, tem que levar ela para contar, primeiro, a história de vida dela, que ela já me contou, que já tem novidades aí, que já aconteceram mais coisas. E eu queria que você abrisse teu coração, contasse sobre você, quem você é, como foi teu despertar para você chegar onde você está hoje, já despertando diversas pessoas, aí centenas de milhares de pessoas com a sua história, com o teu trabalho. E a Quantique Desperte está de braços abertos aqui para te receber. Seja bem-vinda, querida. <risos> obrigada, obrigada. Bom, gente, é... minha história é um pouquinho longa, mas eu acho que todas as pessoas que têm esse... Essa missão de levar a mensagem sempre tem uma infância, uma adolescência um pouquinho diferente de todo mundo, né? Então a minha infância não foi diferente de todas essas pessoas que já nascem com, com um propósito um pouco diferente aqui no planeta Terra. Então eu fui uma criança que já desde os três anos se lembra de suas projeções astrais, se lembra das coisas que via em casa e não conseguia compartilhar com ninguém, porque ninguém entenderia, né? Mas assim eu fui crescendo. E já desde nova eu trabalho com a, com a minha missão espiritual, desde os 16 anos, na verdade. Eu sou mentora espiritual, né? me formei muito cedo nessa área. Eu trabalhava com 16 anos já em leprosários. Não sei se vocês sabem, mas em São Paulo... Ainda tenho, não sei se já fechou, porque já faz muito tempo que eu estou fora do Brasil, mas quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava em leprosários, eu ia lá cantar, eu ia lá trabalhar com as pessoas, né? Encaminhá-las espiritualmente para que elas se sentissem um pouco mais em paz, um pouquinho mais mais felizes. Então, desde, desde muito nova, eu trabalhei assim. E depois eu me formei também em teologia. Bom, eu fiz pedagogia, eu fiz teologia, comecei fisioterapia, <risos> e sou professora de balé, é, professora de línguas e eu sempre estive trabalhando desde muito nova na área de ensino eu sempre estava repassando conhecimento né e fui aqui uh, quando eu estava fazendo esse trabalho na, na no leprosário né como como mentor espiritual eu estava na igreja evangélica então eu digo assim que todos os caminhos são válidos porque a gente sempre tem uma missão um aprendizado a gente e foi isso que me levou para um caminho espiritual né para saber o que que é o mundo espiritual e eu sempre tive esse chamado, né, então eu fiquei muitos anos na igreja evangélica, eu era muito ativa, eu não era aquela pessoa que ia para a igreja só de sábado e domingo, eu ia para a igreja de segunda a domingo, eu trabalhava todos os dias, eu era professora, líder de louvor, líder de jovens e tudo, né, só que chegou uma época, eu acho que eu estava com 30 anos, né, 30 anos eu estava, e aí eu tive um choque essa foi uma das primeiras mortes. Foi aí que começou, na verdade... Eu estou resumindo muito aqui, tá? Foi aí que começou, na verdade, aquele empurrão para... O que, que você está fazendo aqui, Kelly, de verdade? Né? Já aprendeu tanta coisa, agora vamos lá. Agora é a hora da verdade. E aí eu estava em casa trabalhando com artesanato. fazendo Eu adoro, adoro fazer artesanato. né? Pessoas que são um pouco doidinhas, assim, precisam de um equilíbrio. E o artesanato é o meu equilíbrio. Aí eu estava cortando isopor, fazendo decoração para o meu filhinho, que ia fazer um ano. E eu tava com aquele, eu não sei se vocês sabem, mas para cortar esse, é, o isopor tem tipo uma pistola, né? E uh, eu tava com essa pistola na mão e não sei o que, que aconteceu ali, se deu um curto-circuito, mas aqui na Suíça nós temos 220 volts. E a hora que eu apertei aquela pistola para cortar o isopor, eu tomei um choque. E aí o choque, ele foi de uma mão, né, aí quando você leva o choque de 220, você não consegue mais abrir a mão, você não consegue soltar, aquilo, aquilo fica bem rígido. Aí o choque começou, né, veio para cá, assim, já enrejeceu todo o meu corpo, em questão de segundo, eu comecei a sentir uh, as partes moles do corpo, assim, queimando, né, assim, a, a, a, aqui dentro do cotovelo, as têmporas atrás do joelho, tudo começou a queimar. E ali eu já comecei a me despedir, na verdade. Eu comecei a ver é, fotos muito rápidas passando na minha mente, de infância, de família. Foi tudo muito, eu não sei quanto tempo durou, mas geralmente é segundos que duram essas coisas, né? E ali eu falei assim, ok, agora eu estou indo. Com 30 anos, estou morrendo, me despedindo de tudo. E a hora que eu, eu fechei meus olhos para agradecer por tudo e deixar o planeta, né? Eu senti um empurrão aqui no, no meu ombro, né? Eu estava com a pistola... Algo me empurrou porque o cabo da pistola, eu estava bem pertinho da onde o cabo da pistola estava ligado e o cabo era longo. Algo me empurrou para eu cair lá do outro lado da, da sala que eu estava, né? E aí, é, a hora que eu caí, puxou o cabo, saiu da tomada, desligou o choque. E aí eu desmaiei ali no chão. Eu estava sozinha na hora que aconteceu isso. Aí depois chegou o pai dos meus filhos lá, me encontrou ali no chão desmaiado, me levou para o hospital, já estava com queimaduras de terceiro grau, né? Nas têmporas, aqui na, no braço, nas pernas, tudo. E ali naquele momento, na, quando aconteceu isso, eu comecei a me fazer a pergunta, qual é o sentido de tudo isso? né? Porque eu comecei a me despedir de tudo, a hora que, que eu fechei os olhos e eu senti que eu estava morrendo. Eu falei, o que teatro é esse? Por que, que, por que, que eu tenho família? Por que, que eu tenho uma casa? Por, que, que, por que, que eu nasci na verdade? Será que realmente é isso? É, toda, é sempre ir na igreja, fazer esse trabalho, cuidar de família? O que, que eu estou fazendo aqui na verdade? É realmente só esse teatro? E essa pergunta foi a abertura da, do meu despertado. Ok, agora você vai ter que saber mais. O que, que é que você está fazendo aqui? De onde você realmente veio? Para onde é que você vai depois que você sair daqui, né? E quando eu fiz essa pergunta, nada mais me fez sentido. A Bíblia não me fez sentido. Era como se eu falasse assim, a Bíblia está me escondendo coisas, porque quando eu vou procurar isso na Bíblia, eu não encontro as respostas. E aí eu comecei a sentir uma raiva, eu fiquei meio que frustrada. A primeira sensação que eu tive foi que mentiram me, me para mim todos esses anos, né? Me falaram de um Deus, e cadê esse Deus? Como é esse Deus? Deus que castiga, um Deus que ama, que, que negócio é esse que não faz sentido algum? E a partir daquele momento eu saí da igreja. E sabe quando você passa a sua adolescência inteira, eu, eu fui já com 14 anos né, para a igreja evangélica, e fui sozinha para a igreja evangélica, ninguém me empurrou para lá. Minha família não é de berço evangélico, né? Pelo contrário, minha mãe era ateísta, ela não gostava que eu ia para a igreja. E quando, quando você fica tanto tempo se dedicando, porque eu me dedico mesmo, não é que eu, eu quero só aprender um pouquinho, quando eu vou, eu vou a fundo em todas as coisas... E uh, aí eu falei, nossa, eu passei tantos anos da minha vida me dedicando né, para a religião, para Jesus, para Deus, para essa Bíblia, eu ensinei tantas coisas, mas nada mais faz sentido, aí eu caí numa depressão. Porque todas aquelas pessoas que diziam para mim que eram família, de, de repente, quando eu saí da igreja, todo mundo virou as costas para mim, né? me disseram que eu estava pecando, que eu virei uma pessoa das trevas, aí de repente eu me, me senti sozinha, totalmente abandonada, e entrei numa depressão. E esse processo não foi muito fácil, né? Eu me senti totalmente sozinha. Eu não tinha com quem conversar. Hoje em dia é muito fácil, né? Porque a gente vai na internet, encontra vídeos. Naquela época eu não tinha isso, né? Eu acho que foi 2000 e 2005 quando aconteceu isso. Eu não tinha, não tinha esse conhecimento de buscar alguma coisa lá fora. Então eu passei por tudo isso sozinha. E eu fiquei com um trauma muito grande de tudo que era assunto espiritual. E eu falei assim, eu não acredito na Bíblia, não acredito mais em nada que está escrito na Bíblia e não vou acreditar mais em nada que me falem sobre a espiritualidade. Eu fechei as portas para tudo que era assunto que me vinha da espiritualidade. E eu falei assim, se eu tiver que saber alguma coisa sobre coisas espirituais, terá que ser diretamente deles eu não vou mais aceitar ninguém vir me falar nada, né? Porque cada um tem a sua verdade, e eu nunca mais vou acreditar em ninguém. Então eu fechei as portas todinha, tanto é que até hoje eu posso falar para vocês, eu nunca li um livro sobre espiritualidade, isso eu sou bem sincera com todo mundo, né? E então eu fiz um caminho bem sozinha durante 10 anos, de autoconhecimento, nesses 10 anos eu tive três vezes depressão, e uma delas foi uma depressão tão profunda que eu precisei de ajuda de psiquiatra, pela primeira vez na minha vida eu fui num psicólogo, o psicólogo disse que eu precisava de um psiquiatra, e chegou a um ponto de dessa depressão está tão profunda que eu comecei a sentir agressividade, e aí eu precisei de remédio para me acalmar, né, pela primeira vez, estava tomando uma, um remédio de louca, eu acho, eu não lembro nem qual é o nome, mas era um remédio para me acalmar, para não ficar agressiva. E aquele, aquele psiquiatra que estava lá, né, ele, ele falou umas coisas para mim que eu nunca, nunca me esqueci, me tocaram bastante, ele tipo, puxou minha orelha, ele ficou falando para mim o que, que você está fazendo com a sua vida, né? porque eu sempre quis me adaptar, sempre quis ser a, aquela pessoa boazinha, sempre quis me fazer de santinha para ser aceita, porque eu tinha um complexo de rejeição muito grande. E quando você tem um complexo de rejeição, você sempre vai querer ser aquela pessoa que vai se adaptar em todos os lugares para ser aceita e ser amada. Você sempre vai fazer. E eu me anulava para que as pessoas me respeitassem, me amassem, né? Então, quer dizer, eu fiquei muitos anos com a minha personalidade totalmente abafada para poder agradar os outros. É, só para vocês terem uma ideia, eu sou professora de balé, né? E quando eu estava na igreja, é, a pessoa com quem eu casei, ele não gostava que eu dançasse. Então, ele tipo que me proibiu de, de dançar e eu parei, com, parei de dar aula de balé, né? Então, isso foi uma das, uma das minhas paixões, paixões, que é a dança. Eu parei, por quê? Porque eu quis me adaptar a um lugar, a uma pessoa para ser aceita e ser amada. E quando isso acontece, você vai começando a se anular e você vai morrendo por dentro né, e quando você perde a sua personalidade, você se afasta totalmente da sua essência, você se torna um zumbi aqui no planeta Terra, né, você fica totalmente dentro de um sistema simplesmente funcionando, e aí que vem as, as, as frustrações, as doenças, e eu era uma pessoa muito doente, Então, eu acho que é bem legal eu falar isso aqui para vocês, Uh, eu tinha muitas doenças que os médicos diziam, diziam que eram incuráveis, eu tinha também fibromialgia, eu tinha poliartritis, reumatismo, todas essas doenças de dores eu tinha, mas por que, que eu tinha essas doenças de dores? Porque eu me anulava, eu me anulava para ser aceita, né? Então isso me doía lá dentro de, de não conseguir ser eu a minha essência verdadeira. Então eu tomei durante 20, mais de 20 anos, muitos remédios para dor, e todos os médicos diziam, você vai ter que se acostumar com a dor, você vai ter que se acostumar com os remédios, isso é incurável, né? E eu passei por, por todo esse processo. Aí quando chegou em 2000 e... Bom, eu estou encurtando muito aqui, tá, gente? Em 10 anos aconteceram muitas coisas, aconteceram vários acidentes, eu já passei por várias, várias fases de quase-morte, né? Então, eu vou contar só aqui as, as maiores, tá, Paula? Então, assim, em 2016... É, foi um pouquinho antes da, eu, um pouquinho antes eu tive também mais uma, uma depressão, foi a última depressão que eu tive, foi quando eu dei uma virada na minha vida. Eu procurei é, fazer um curso com Bob Proctor, que era um curso de Mindset. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, se eu não fizer, nada vai acontecer e ninguém vai fazer nada por mim, né? Eu percebi ali que eu era totalmente sozinha e responsável por mim, e que não adiantava eu ficar dependendo de alguém para ser feliz e me encontrar. Então, eu fui procurar ajuda através de cursos. Só que como eu não queria saber sobre espiritualidade, eu comecei a procurar outros tipos de curso. Então, eu queria entender a mente, como é que funciona a mente. Aqui, não, ninguém ia falar sobre espiritualidade para mim, que eu estava traumatizada, né? Fiz o curso com Bob Proctor, entendi como é que funciona a mente. Uau! Comecei a mudar os pensamentos. Comecei a, a ser mais positiva, as coisas começaram a acontecer na minha vida, as portas começaram a se abrir. Aí, eu conheci Bruce Lipton, fiz o curso com o Dr. Bruce Lipton. Aí eu aprendi sobre epigenética, fiquei fascinada sobre epigenética, fiquei sabendo como reprogramar o DNA, como é que tudo funciona no nosso corpo, né? O que, que é o nosso corpo, essa máquina aqui? Aí um fascínio foi puxando o outro, fiz um curso com o doutor dispensa que me ensinou tudo sobre a física quântica de uma forma assim extraordinária, e ele também toma muito cuidado para falar sobre espiritualidade, né? Mas na verdade é tudo uma coisa só. E foi assim que eu consegui adentrar nesse caminho de conscientização. O que é que eu sou? né? Como é que meu corpo funciona? E depois que eu aprendi como é que o meu corpo funciona, eu comecei a aprender também que dentro do meu corpo existem vários seres humaninhos. E que se eu olhar meu corpo dessa maneira, eu vou começar a viver de outra maneira. Né? Porque eu sou responsável por trilhões e trilhões de, de seres humaninhos neste planeta Terra aqui, né? que nós somos o planeta Terra. E aí foi quando a minha vida começou a mudar. É, eu lembro que eu me senti totalmente curada, porque a partir de 2016 eu parei com todos os remédios que eu tomava, que eram 13 comprimidos por dia. Mais de 20 anos cuidando de dores, né? Fazendo várias fisioterapias. Eu acho que eu ia três vezes por semana para fisioterapia. Era, era uma coisa de doida da minha vida, né? Quem viu o antes e vê agora, é, são duas pessoas completamente diferentes. Então, é, em 2016, foi quando tudo começou. Que eu parei com os remédios, nunca mais senti nenhuma dor. Fibromialgia foi embora, poliartrite foi embora, reumatismo foi embora. Eu me curei totalmente dessas dores. Né, com todos esses cursos que eu fiz com a conscientização, aí foi quando eu falei assim, já que eu me curei, então agora eu vou ensinar outras, outras pessoas a se curarem também. E como eu já trabalhava, né, eu trabalhava com pessoas, eu sempre me esqueço essa palavra em português, por favor me perdoem se eu falar alguma palavra errada aqui, como é que chama as pessoas que têm vícios, eu não, não lembro mais, adictas, adictas são, adictas, né? Adictas. É, tá, desculpa, gente, se eu falar uma palavra errada, às vezes eu, eu recebo cada, cada bronca aqui. Tá, eu trabalhava com pessoas adictas, né? Aqui na Suíça também. E por que, que eu entrei nisso agora? Não lembro, porque Mas às você começou a trabalhar com cura, você falou, agora eu vou começar a curar, ajudar a curar as pessoas. Isso. Aqui na Suíça eu me formei como eu fiz a faculdade de educação física, e aí eu me especializei em personal training para trabalhar com pessoas que tinham dor. Como eu sempre tive dor e eu sabia como lidar com a dor, eu queria ensinar as pessoas como aliviar a dor, a dor delas. E também eu queria ensinar as pessoas que eram adictas como sair uh, dessa vida, né? Então eu, eu falei assim, já que eu trabalho nessa área, então agora eu vou começar a fazer cursos que vão facilitar a vida das pessoas. Aí eu comecei a montar cursos de conscientização. E o primeiro dele foi, deles foi o curso de alinhamento, o Esquema 23, que dura 23 dias, que é um curso de reprogramação da mente e das células. Então as pessoas ficam 23 dias fazendo uma reprogramação, vendo meus vídeos, escutando áudios, subliminares e tudo. E esse, esse foi assim que eu comecei nessa área. né? Agora eu sou uma, uma terapeuta, agora eu vou dar cursos é, para ajudar na cura. Isso foi em 2016 que eu comecei a dar esses cursos. Quando foi em 2018, eu comecei a ter uma sensação de que eu iria morrer. Eu comecei a, a conversar diferente com meu esposo, com meus filhos, eu comecei a falar, eu tinha a sensação de que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já já, já ajudei tanta gente, já fui tanto, tantos anos né, fazendo a mentoria espiritual, acho que já deu, acho que minha missão está pronta, porque eu estou sentindo que eu estou indo embora. E em casa, eu sempre consegui conversar muito claramente com a minha família. Tipo, falar de é, vida após morte era como se fosse falar de uma viagem, né? A gente nunca teve nenhum tabu em casa. Então, na hora da janta e do almoço, eu sempre falava assim, olha, acho que a gente vai ter que começar a preparar, porque eu tô sentindo que eu vou morrer. né? Isso era 2018. E todo mundo, e o, o meu esposo, ele sempre foi assim, ah... <coughs> Então tá, se você tá sentindo isso, ele sempre levou a sério, porque ele sabia que quando eu sentia alguma coisa, acontecia. Então ele nunca indagou ou duvidou. Ele começou a perguntar, então tá, como é que você gostaria que fosse o seu velório? É, vamos fazer as organizações, sabe? Começou um tema assim na minha casa por meses, né? A organização. Comecei a fazer testamento, cartas para deixar para filhos, para mãe, para irmã, tudo. Eu organizei tudinho, porque eu sabia que eu ia morrer. Só que para eu confirmar, eu fui em uma coach espiritual aqui, que é uma amiga minha, uma alemã, e eu cheguei para ela, e ela é vidente também, né? E eu falei para ela, eu falei, eu estou sentindo que eu vou morrer, será que você não consegue sentir também isso no meu campo? Será que você não consegue ver? E aí ela se, uh, se concentrou, entrou no meu campo, e ela falou, é, realmente você vai morrer. Daí eu falei, ah, então eu estou certo. então realmente está tudo preparado, está tudo bem, estou me despedindo das pessoas. Ela falou assim, mas tem uma coisa, você vai conseguir decidir se você quer ir ou não quando chegar essa hora. eu falei, como assim? Eu vou conseguir escolher se eu quero morrer ou não? Ela falou assim, você vai entender quando isso acontecer, mas sim você vai passar pela morte, né? E não falou mais nada. Ela falou assim, só tá faltando uma pecinha para você morrer. Apenas uma pecinha. A hora que essa pecinha for encaixada, você morre. <risos> eu falei, ah, então tá. Fiquei tranquila. E isso foi setembro de 2018 que eu falei com ela, né? Aí tá preparando tudo. Um, chegou 1 de janeiro de 2019. 1 de janeiro de 2019, peguei minhas cartas do tarô, como eu sempre faço todos os anos, abri e tirei a carta do meu ano. Qual foi a carta que caiu? A carta da morte. <risos> né? Eu falei, tá, gente, está confirmado, esse é o ano que eu vou embora, então vamos aproveitar cada segundo como se fosse o último, como a gente sempre fez, mas agora de uma forma intensa e mais alegre. Né? E assim a gente começou a viver todos os dias, meus filhos para a escola e nunca sabia se iam me encontrar de volta quando chegasse em casa. E aí, acho que era a segunda semana de janeiro, meus filhos é, foram para a escola e, e eu estava sozinha na hora do almoço. Aí eu preparei minha salada, preparei ali os dois ovinhos cozidos. A hora que eu sentei para comer, eu olhei para aqueles dois ovos e abri uma tela mental na minha frente de uma esteira com um monte de pintinhos né no, na esteira, e... É, machinhos sendo separados de, de fêmeas, e os machinhos ia tudo para dentro de um saco de lixo, e aí eles eram jogados nas, numa tri, tri, tá, como é que chama aquele negócio para triturar, né? Uma máquina de, de triturar lá, eles eram jogados vivos naquele lugar, e as fêmeas eram vacinadas porque elas teriam que crescer e produzir mais ovos, né? E a hora que eu vi aquilo na minha tela mental, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar ali que eu não conseguia parar. Eu chorava tanto que doía o meu peito, de tanto que eu soluçava. E eu olhava para aqueles ovos e falava assim, quanto egoísmo aqui, porque eu não consigo ficar sem meus cinco ovos por dia. Tantas tantas produções de ovos precisam ser feitas, né? Por causa de um egoísmo nosso aqui de seres humanos, essa coisa incontrolável nossa, né? E aí eu, eu aí ali eu entendi tudo, né? Aí eu peguei o, o prato para jogar fora. A hora que eu levantei para jogar o pra, a, a comida fora, eu caí, meu, meu joelho ele começou a, a ficar mole, eu caí no chão, e ali eu, foi como se t, eu tivesse tido um desmaio. Eu caí no chão e de repente eu já não estava mais na minha casa. Era inverno, né, janeiro aqui na Suíça é inverno, estava nevando, estava tudo branco lá fora. E eu lembro que quando eu desmaiei, aí eu, eu já estava em um outro lugar, eu estava tava deitada na terra, eu sentia o cheiro da, da terra úmida, aqui não tinha mais teto, era um céu azul, eu sentia o, o sol, e eu falei, morri. Nossa, eu morri, olha, eu não senti dor nenhuma, né, <risos> eu falei, tá bom, agora, agora acho que é só esperar, vai chegar alguém, me buscar, todo mundo fala que chegam, né, <risos> vem uma luz e chegou alguém, então eu vou esperar, e fiquei ali esperando, de repente eu comecei a sentir uma dor, era uma dor que vinha lá do, do pé, nossa, que vinha aqui, tipo, esmagando tudo no meu corpo físico, assim, e vinha queimando, sabe, e a hora que chegava aqui em cima, perto da barriga, eu não aguentava aquela dor. E aí, quando chegou aqui em cima, assim, a, a, aquela dor chegou aqui, bateu aqui, e a hora que chegou aqui, abriu uma tela. Uma luz mesmo, foi uma luz muito forte, que abriu assim bem na, na minha frente. Eu falei, é essa luz que todo mundo fala, a luz que, que, que abre a nossa frente, a gente precisa adentrar o portal, só que eu não conseguia levantar. Eu continuei ali. E eu fiquei esperando os mentores chegaram para mim para me falar o que eu tinha que fazer, só que em vez dos mentores chegarem naquela naquela luz que se abriu na minha frente, começaram a se passar todas as fases da minha vida, desde que eu nasci, desde que eu saí da barriga da minha mãe com o cordão é, no meu pescoço, eu nasci já quase morta, né? Era para mim ter nascido no dia 17, eu nasci no dia 19 porque eu estava enforcada já. Então eu nasci totalmente azul, totalmente azul, já quase não respirando mais. E aí eu passei por toda aquela, eu vi toda aquela fase, todo o meu crescimento, eu via todos os cenários de momentos traumáticos na minha vida, de quase morte, desde criança que eu passei pela, pela quase morte, muitas vezes, e ali eu comecei a entender o palco da nossa vida, que nós estamos aqui como personagens, e nós somos inseridos em um teatro para um treino, para um melhoramento. E nós temos os personagens que vão atuar junto com a gente, que tudo é combinado, que tudo faz parte do processo e que está tudo perfeito. Né? Não posso dizer para vocês uh, quanto tempo durou essa, essa parte que eu vi, toda, toda essa visão. Não, não tenho noção de tempo... Uh, quando quanto tempo durou tudo isso, mas eu lembro que eu vi minha vida todinha e compreendi todos os cenários da minha vida, todos os cenários, tudo que aconteceu, que antes eu lembrava e eu chorava, né, quando eu pensava nesses cenários, eu via todos eles e todos eles foram curados. Quando eu levantei, né, depois que aconteceu isso, é, o meu filho chegou logo em seguida, então, do meio-dia até as cinco horas foi o tempo que eu fiquei no chão, né, Desmaiada. Uh, quando eu levantei, eu levantei com, com a sabedoria de que eu não precisaria mais perdoar nada nessa vida, de que o perdão não era necessário, a única coisa que eu teria que fazer era agradecer, o agradecimento era a única coisa que eu tinha que fazer nessa vida, né? E fora que, ó, quando eu olhava para a minha casa, não era a minha casa. Eu, não, eu olhava para o meu corpo, não era o meu corpo. Eu falava, gente, o que está que acontecendo aqui? Foi um desapego total. Meu filho chegou, e aí eu coloquei a mão no rosto dele, eu falei, filho, você não é meu filho. E ele, mãe, mas quem sou eu? Eu falei, eu não sei, mas eu não, não consigo explicar, você não é meu filho. né? E a, a partir dali, essa foi a segunda semana de janeiro, a partir dali, eu não sabia o que tinha acontecido comigo, eu só sabia que nada mais era como era antes. Eu lembrava da, das minhas histórias todinha como criança, lembrava dos personagens que atuaram comigo, mas era como se eu estivesse lembrando e contando a história de uma outra pessoa. Tipo, eu conseguia contar os detalhes, mas eu não sentia mais nada que antes eu sentia, né? Então, eu fui tentando uh, entender o que tinha acontecido comigo e ninguém conseguia me explicar. <risos> e também eu não era nem doida para contar para todo mundo né, o que tinha acontecido comigo, quem ia me entender. E uh, aí eu fui vivendo um dia após o outro, matutando comigo mesmo o que tinha acontecido comigo, eu só sabia que tudo estava diferente eu olhava para os meus filhos de forma diferente olhava para o meu marido de forma diferente e eu sentia tudo de forma diferente muito desapegado o desapego foi o primeiro o primeiro sintoma que eu senti ao levantar com essa outra consciência e aí tudo começou a mudar né Paulo quando a gente recebe uma outra consciência a primeira coisa que acontece é uma reprogramação do DNA porque você começa a perceber a vida de uma forma diferente você começa a sentir as coisas de uma forma diferente Então o que acontece é que o seu DNA começa a mudar, porque o DNA muda com as percepções. E quando o DNA muda, o que cria a nossa vida é o nosso DNA. É o que a gente vibra que vai criar a nossa realidade lá fora. E como eu comecei a vibrar de uma forma diferente, todo o meu cenário começou a mudar em casa. Todo o meu cenário, principalmente com o meu marido. A gente que era totalmente apegado, igual chaveirinho, a gente não fazia nada um sem o outro. Um não ia no mercado sem o outro. Líamos livros juntos, né? A gente era muito grudado. De repente, quando eu tive uma outra programação, a gente fez assim. Tipo, eu sou plena, eu sou tudo e basta. Não dependo mais de ninguém emocionalmente para ser feliz. Eu consigo ser, ser autossustentável emocionalmente, né? E aí foi um choque para ele, porque nós éramos muito, muito dependentes um do outro, e de repente eu não era mais, e ele era. Aí começamos a entrar em um conflito de o que está que acontecendo aqui, não tem mais amor, né? Então, a primeira coisa que aconteceu com, com esse, essa nova consciência, né, depois dessa morte, foi que o relacionamento começou a entrar em atrito. Foi a primeira mudança. Né? E a gente ainda conseguiu, durante três anos tentar mudar aquilo, ele começou a fazer outros cursos e tentava é, seguir o mesmo padrão energético, mas ele não conseguia nem chegar perto de mim, porque ele falava, parece que eu estou chegando perto de uma outra pessoa, que você é uma outra pessoa, você tem uma outra energia, eu não estou conseguindo. Ele tentava, mas ele não conseguia. Até que a gente chegou no acordo no ano passado, né, Foi em março do ano passado a gente falou, não... A gente, então, não precisa ficar se martirizando. Vamos fazer cada um o seu caminho, né? a gente tenta aqui se melhorar, a gente tenta é, da melhor forma possível e a gente resolveu se separar. Então, é, essas mudanças são as mudanças que acontecem quando a gente recebe uma nova consciência. Né? A gente precisa estar pronto para as mudanças que, que vão surgir na nossa vida, porque isso é inevitável. E quando as pessoas falam, ah, eu também quero passar por uma morte, eu também quero receber uma nova consciência, precisa estar ciente que tudo muda na vida. Não tem como você receber uma nova consciência e continuar tendo a mesma vida. Os mesmos hábitos, os mesmos costumes, tudo muda mesmo. A sua vida vira de ponta cabeça, é chacoalhada, e aí depois tudo é tirado da sua vida e você precisa depois colocar tudo em ordem de uma forma completamente nova, né, que te é, é desconhecida. Então, muitas vezes dá medo a se despertar, dá medo receber uma nova consciência, mas quando a gente permite, as coisas acontecem, e eu me permiti passar por isso, né? Nossa, arrepiante. Dá para até fazer uma série do Netflix só com, esse, com essa parte, pelo menos uns três capítulos aí. Então... <risos> e olha que eu resumi bastante, na verdade eu tenho no meu livro tudo detalhado. <risos> ah, você tem? Eu quero, hein? Eu quero esse livro. Você traz para mim aí, um, quando você vier pra cá. Eu vou levar, vou levar, sim. Tá, se, tá saindo quero. o segundo, porque é uma trilogia do Despertar. Esse é o primeiro. Eu o sei. segundo tá no, tá no forninho já. Eu <risos> mas, mas eu tenho tudo detalhado isso. Essa foi, essa foi a primeira morte onde eu tive uma troca de consciência. Na verdade, não foi uma troca de consciência eu acessei essa consciência, né? E aí eles esperaram um pouquinho para me explicar o que foi que realmente aconteceu, porque não foi assim de uma hora para outra, ah, recebi uma nova consciência, eu sei de tudo agora, não foi assim, foi tudo depois, picadinho e picadinho, até que chegou um dia, que eles, acho que foi em 2000 e... foi em 2019, eles falaram assim, você vai fazer agora um curso de 21 dias de conscientização, só que tem uma coisa, você não vai preparar nada, você vai todos os dias live, durante 21 dias, e você não saberá o tema. Simplesmente ligue a câmera e você vai começar a falar através de nós. Não, nós vamos falar através de você. E isso foi para mim o maior desafio, como professora que gosta de preparar tudo, gosta de ter o bullets, né? <risos> tudo tudo arrumadinho, PowerPoint. Eu tive que ir durante 21 dias ligar a câmera, simplesmente sem saber o que falar. Vai, ok. Ok. <risos> E esse curso foi o curso para me ensinar e me mostrar o que tinha acontecido comigo. Foi para me explicar. Então, quem faz esse curso, eu tenho mais de 5 mil relatos de transformação de vida com esse curso. Ele é gratuito, esse curso, de 21 dias. Legal. Depois me põe aqui o link no meu zap, que eu vou pôr aqui para o pessoal fazer. Eu vou fazer ah, Pode deixar. Então, esse, esse curso foi o que, foi o que realmente abriu a, a... Foi o que deu os detalhes do que aconteceu comigo. Foi esse curso, exatamente esse curso me manda o link pra gente divulgar aqui mas me diz uma coisa, será que esse processo que você passou, me veio isso enquanto você estava relatando não foi um processo de Alquim é, a, a consciência da velha Keurin, vamos dizer assim, realmente foi embora né, para acoplar a, uma nova consciência, talvez da mesma Mona, da sua é, um eu superior seu por isso que você tem esse sentimento de não, esse aqui não é meu filho, ele é filho da Daquela Kelly que foi embora, não. <risos> uhum. É mais ou menos isso, você acha ou não? Eu não tenho, assim, muito conhecimento sobre o Walquins, Eu sei que é uma outra consciência que vem, tudo. Mas toda vez que eu pergunto para eles, eles me dizem que eu não tive uma troca de consciência. A única coisa que aconteceu foi que eu tive uma reintegração monádica. E então, quando é você a tem coisa. a reintegração monádica, é você simplesmente tem a, a informação de toda a sua monada, né? Uhum. Foi isso mesmo. Foi uma nova consciência da tua... Da... Do te, da tua família monádica que veio, uhum. não foi uma consciência de outro ser, foi da tua mesmo mas é o mesmo isso. processo do Isso. Uhum. muito fácil é. por isso isso, a reintegração passado. monádica né? então desde que teve essa reintegração monádica foi quando tudo mudou e aí eu recebi assim, informações de pouquinho em pouquinho, assim não tudo de uma vez mas o download vinha de picadinho em picadinho e eu começava a entender o que estava que, o que que acontecendo ali eu consegui explicar aos poucos né Uhum. Que lindo, que maravilhoso. Estão pedindo para mim para eu colocar já o, o, o link do curso aqui. Ah. Deixa eu terminar a live que ela vai me mandar e eu coloco no primeiro comentário fixado da live. E aí vocês já entram direto. Fiquem tranquilos. Vamos, vamos, vamos estudar mais isso aí. É incrível também é, a linha de estudo minha também é bem nessa linha que você falou da física quântica, da reprogramação mental, emocional. E espiritual, que é uma coisa que está totalmente interligada. E é bem aquilo que você falou. Nada acontece de uma hora para outra, né? É como se fosse fios ligando um pouquinho. Senão, o que acontece? A gente tem um AVC, a gente pifa, igual o computador. E uma das, das atualizações que veio para mim, já daqui a pouco vai fazer um ano dessa consciência para mim, é que assim, ó nós estamos como humanidade... Trocando meio que o pneu do carro com ele em movimento, uma velha consciência de escravidão que nós tínhamos, que era como se fosse um software acoplado na nossa mente, está sendo desinstalado Sim. para a instalação de um software de governante. Vou chamar assim porque é o que vem na minha, é o que eu consigo decifrar. Sim, porque... é fácil de compreender. Um, um, um governador, você é comandante. Agora, antes era escravo, então você dependia de tudo que estava lá fora. A gente tinha uma consciência de que a gente dependia de um Deus que estava lá fora, de espíritos lá de fora, de pessoas para dizer, de governantes para a gente tomar uma atitude na nossa vida. Entrou Bolsonaro, eu faço aquilo. Entrou Lula, eu faço... Não sei o que lá. Ah, porque meu chefe, se não fizer tal coisa para mim, eu não posso tomar nenhuma atitude. Ah, porque se meu marido, ah, porque se meu pastor, ah, se... então a gente. O, o, o software de escravo ele sempre espera uma atitude de fora para dentro. Esse software de governador é de dentro para fora. É uma nova consciência que está sendo acoplada nesse cérebro. No Sim, corpo inteiro. É. Só que algumas pessoas não vão conseguir chegar ao final dessa atualização. Vão desencarnar, logicamente, no, no, na data certa, quando eu falo isso, as pessoas acham que vai morrer fora do tempo. Não. Cada um tem uma data lá já na programação. Então é. fica relax, que ninguém vai morrer fora do seu tempo. Mas alguns, por vontade própria, não vão conseguir fazer esse download final Nessa vida, por quê? Porque dá um trabalho e depende de nós. Sim. Porque foi jogado para todo mundo, está sendo, né? Essa energia está pairando. Só que se a gente não fizer as limpezas necessárias de crenças, de dogmas, de um monte de caca, que que a gente coloca, que nem no celular, vídeo, foto, um monte de mensagem. Se você não limpa isso, o software não atualiza. Ele fica parado, uhum. 10%. Esperando ter espaço. É. E dá muito trabalho, não vou mentir. Eu sou humana igual todo mundo. Então, tem dias que você fala assim, ah, não, Ai, não vai ter que fazer isso. Aí vai ter que perdoar. Ai, não, vai ter que... Ai, sério. Aí tem que melhorar minha alimentação. Aí tem que fazer exercício. Aí tem que estudar. Aí tem que ajudar as pessoas. Aí eu não tô afim de fazer nada. Então, gente, o que acontece? É muito mais a, a nossa atitude... De mergulhar nisso de fato, que nem você tomou tua atitude e falou: não, agora eu vou lá estudar, agora eu vou lá fazer, agora eu vou mudar. Do que esperar alguma coisa divina? A nave descer. Você, a nave vai até descer, só que você não vai ver. Uhum. Porque você não vai ter frequência para enxergar. É a mesma coisa que, às vezes, a gente está andando, olhando para o céu, porque eu sou totalmente. Eu sou aquariana, então eu sou totalmente fora da. Do Globo Terrestre, que é uma coisa que Isso desde sempre. Tanto é que eu na divulgação da live, ah, estava quarta-feira, hoje é quinta, eu sou totalmente aérea. O é, horário se... também estava às oito e meia da noite. Não, toda atrapalhada. Então, você vê, eu não me vejo, eu tô sempre fora. Tanto é que eu já fui atropelada quase várias vezes, porque eu não olho para o que tá aqui, eu tô viajando. Mas mesmo assim, eu falo, gente, vocês querem ver nave? olha para o céu. Tem gente que nem olha. Não precisa ser que nem eu, né? Correr risco de vida. Mas olha para o céu. Só que com outro olhar. Sim. Com outro olhar. Porque elas estão lá o tempo todo. Só não vê quem realmente duvida. Ou quem é tem uma... apenas curiosidade. Exato. Os curiosos não vão ver. Uhum. É tudo isso aí que você falou é mais um pouco. É, isso mesmo. É porque a curiosidade atrapalha, né? Imagina, os curiosos vão ser os paparazzis que vão querer tirar foto para postar na internet. Então, exatamente essas pessoas não têm a frequência para conseguir ver as naves e conseguir ver os nossos irmãos estelares. Mas quando a gente fica no sentir, a gente sabe que, ok, somos todos iguais, né? Somos todos iguais e, e a gente sai dessa, dessa coisa de... Ai, nossa, vai vir alguma nave, vai vir alguns seres, tem lá, né? E a gente sempre vai na normalidade do que realmente somos e compreendemos que eles já estão aqui há muito tempo, né? Trabalhando conosco, aí é só elevar a frequência que a gente consegue ver. Exatamente. E assim, quem é que está nas naves? São os nossos eu superiores que fazem parte da nossa família. Eles estão lá, são comandantes, são soldados, são sargentos, numa hierarquia que a gente tem essa leitura aqui na Terra, mas existe uma hierarquia espiritual. E são eles que estão lá. E quem mandou a gente aqui foram, fomos nós mesmos, nossos eu superiores que moldaram o um corpo humano para se colocar nessa linha de frente aqui nessa batalha. Porque é uma batalha isso aqui. E a gente escolheu, a gente lá de cima falou, não, eu vou moldar um corpinho aqui de Paula, de Kellen vou programar aqui para que eu trabalhe no meio dos humanos, para eu saiba o que é ser humano. Jesus fez isso. Hum. Como criador, que é essa visão que eu tenho de tudo que eu já estudei até hoje, que acho que não é um grão de areia, cada vez mais que eu estudo eu falo que eu não sei nada. Impressionante, hum. eu falo, nossa, ainda existe isso, né, cada vez que a gente estuda. E Jesus, ele como criador, ele se moldou no corpo humano, se fez homem, ele não era homem, nenhum, nenhum ser humano que está aqui é. Quem está aqui hoje não é daqui. Mas se fez, se moldou nesse corpinho, nessa roupinha aqui, para poder viver uma experiência. A gente escolheu isso. Por mais que fale assim, Ai, eu não pedi para vir nesse planeta, Deus me livre. Eu já falei isso um dia. Aí sabe o que veio para mim? Não, você não, não pediu para vir, você encheu o saco para vir. É ah, sim, com certeza. Fez, ficou na fila ainda. <risos> ficou na fila, não sei quantos milhões de anos para poder vir para cá. Perturbou. E os teus mentores falando: olha, tu vai chegar lá. Vai Tem certeza? Tudo. Tu vai encher o nosso saco aqui do outro lado. Tu vai perturbar. Não, eu não vou, prometo que dessa vez eu vou ficar de boa. Ai, é posição que... planetária, deixa eu ir, vai, por favor. Okay. E detalhe, se a gente falhar, ah, tem alguém pronto para entrar no nosso lugar. Pode ter certeza. Porque está assim, ó, de gente, ah, querendo ter oportunidade. Ah, eu certeza. acho lindo essa oportunidade que a gente tem aqui. Apesar de dificílima. Porque é como se a gente acordasse de um coma esquecido de quem a gente é. Uhum. É assim que eu vejo na Terra. Eu acordei, tomei uma pancada na cabeça, acordei aqui, tipo... O que, que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Eu não sou essa pessoa. A gente não é essa carinha que a gente vê no espelho. As lembranças que a gente tem é muito pequena ainda, perto da grandiosidade que a gente é. Eu acho que o, o contrário de muitas religiões, que nem eu fui criada no berço cardecista, né? Então, no kardecismo, a visão é que a gente está aqui é, porque a gente não é tão bonzinho, né? Porque senão a gente estaria num planeta melhor. E assim, a gente é muito inferior, assim, entendeu? Então. É, Jesus, não tem é impossível eles comunicar com a gente, só mentores, espíritos que tem a mesma, vamos dizer, a, a mesma, o mesmo merecimento. Eu uhum. tinha, eu, Paula, não tô falando que é o espiritismo que fala isso, eu, Paula, tinha essa crença. Uhum. Por isso, que quando eu tive a minha experiência com Jesus, eu falei, você acha? Tô louca na cabeça, tô esquizofrênica Jesus nunca ia falar comigo, quem sou eu? Fala desse tamanho, né? Imagina, <risos> é eu, gente? É. Imagina, não é Jesus? Realmente eu pensava, era um mentor. Por quê? Porque era a minha crença. Uhum. E aí Jesus disse pra mim assim, ele falava comigo como se fosse tão meu amigo, tão assim, brother, que nasceu aqui em Santos. Ele falava igualzinho o que a gente fala. E super aquela... bem humorado, né? <risos> Tirando sarro de mim, eu falava, gente, que Jesus é esse? imagina que Jesus fala desse jeito, fica tirando esse sal e ele é muito tirador de sal, de brincar, de, de gente como a gente, sabe, assim, ele não se coloca em nenhum momento na posição do criador, ou abaixa a cabeça e fala comigo, ele não tem isso, uhum. é que assim, a potência é tão grande, que a gente não consegue parar de chorar, já para começar, é a potência, é a força, dele, que eu acho que o que chegou próximo de mim deve ter sido um fio de cabelo e aquilo já me derramou. Imagina, não sei, porque ele é tão grande, ele está em tudo. E o que ele dizia pra mim é, essa experiência que você teve, eu quero que você fale pra todo mundo, porque todos podem ter igual. Até... É uma escolha. Diária. É, porque Daia. na verdade todos nós já somos ascensionados. Todos Exatamente. nós. Todos Exato. nós somos seres magníficos, divinos, né, e de luz, todos nós, a única coisa é que nos esquecemos, então todos nós temos a chance de fazer a escolha de voltar para a casa do pai, e voltar para a casa da, do pai é só através de voltar para o centro, né, e isso a gente só consegue através da alegria, é somente através da alegria que a gente consegue voltar para a casa do pai, e fazer a reconexão com a nossa alma né? para que tenhamos a conexão com o Espírito. Se não tivermos a conexão com a alma, não tem como receber nada do Espírito. Ficamos Exato. aqui igual zumbis, num looping, uhum. né? você não sai do lugar, e na verdade nós viemos aqui só para vir uma vez. Uma vez. Nós viemos para descer, fazermos a nossa experiência e voltar de novo. Só que a gente chega aqui, ficamos presos no magnetismo do planeta Terra, né? nos esquecemos daquilo que viemos fazer, e o que acontece? Nos identificamos com o teatro nos identificamos com o um personagem. Acabamos entrando em todo esse drama dessa vida que as pessoas acreditam ser real, que seja real, né? Então as pessoas eu... abrem a janela e vê, uau, quanto caos. Eu preciso agora me adaptar nesse sistema porque se eu não me adaptar, eu morro aqui, né? Então para que eu sobreviva, eu tenho que me adaptar. Deixa eu entrar nos sistemas, nas manipulações, deixa eu seguir tudo e ser igual aos outros, né? Para que eu não seja deixada de fora. Imagina só tirar meus filhos da escola coitados não eles precisam ir para a escola não eu tenho que ter uma carreira eu tenho que comprar uma casa então você vai começando a entrar nos sistemas ficando preso preso cada e você e nós somos os próprios carcereiros da prisão que criamos para nós mesmos, né então o que que acontece a gente se aprisiona e a gente não consegue sair daqui aí a gente morre aí tem que reencarnar de novo e começar do zero perdemos tempo de novo <risos> E vai, começa do zero, esquece de novo e faz a mesma coisa. E é por isso que avatares são enviados. Avatares são enviados, crianças são enviadas que serão preparadas para trazer a mensagem, né? E essas crianças que já nascem preparadas para trazer a mensagem são aquelas que terão com mais facilidade todas as mortes. <risos> né? Exatamente. Só que todos podem. Por exemplo, eu estou passando agora a minha experiência para todos e todos podem passar pela mesma experiência que eu passei. É uma escolha, é que Exato. eu tive que passar por, pelo, pela porrada, <risos> desde pequenininhas as porradas, morre, morre, morre, morre, né, para depois passar a mensagem, mas vocês não precisam sofrer, Exato. não é necessário não é um caminho faz. de sofrência para poder despertar, nossa, o despertar é um terror, não precisa ser, não. pode ser tudo com amor, é tudo uma escolha, né, o sofrimento também é uma escolha, então escolha pela alegria.